Uh, isto começou com o Cambridge Analytica, que é, quando se fala em segurança, falamos muito em Cambridge Analytica e, na altura, uh, o Facebook permitia que as aplicações acedessem aos dados da pessoa e a todos os amigos da pessoa. E uh, eu noto que a reação das pessoas ficaram muito mais preocupadas com a sua privacidade porque perceberam que, de repente, eles podem ser mal utilizados. O que eu recomendo é, remover o acesso a todas as aplicações que não sejam fundamentais. Portanto, se é as definições, depois vão a apps e sites. E vai aparecer aqui, aqui mostra só algumas, todas as aplicações que esse perfil... Uh, deixou aceder. E esta é uma regra importante, que é eu pensar, a informação que eu vou expor online, ela pode ficar online para sempre? Pode, então não há problema. Da Apagar a conta resolve? Não. Mas, o que é que pode fazer? Pode fazer um backup, se quiser, todo o seu perfil fica com os dados, porque Sim. se eu não pago nada por um serviço ou por um produto, o produto sou eu, a questão é o que é que fazem com esses dados. E, e, e nós temos que ter esse cuidado. O que é que o Facebook está a fazer, então, em relação a isto? Uh, está a melhorar os processos de privacidade? Muito obrigada, Vasco Foi um prazer uma Obrigado. vez mais receber